Fala pessoal, tudo bom com vocês? É Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem é me acompanha aqui, já sabe que eu estou com tráfico. tráfego pago, tudo que envolve empreendedores online, marketing digital, gestão de tráfego, tudo que envolve marketing, tá? Tá tudo aqui no canal. Beleza? E nesse vídeo, neste conteúdo, eu vim abordar hoje como você converter um arquivo em PDF em Word. Muita gente ainda tem essa dúvida, fique tranquilo que vai ser altamente autorizado 2023. Bom, vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo como você converter o arquivo em PDF para o Word tá E foi bem simples e bem alinhada bem direto a ponta e sem muita enrolação tá mas antes de tudo gente por favor peço que você já desce aqui embaixo deixe aqui seu like o seu comentário que é muito importante você que é inscrito tá bom se você não for inscrito já se inscreve no canal deixa o seu like o seu comentário e compartilha também se você quer me acompanha que tiver sugestões de vídeos também se tiver alguma dúvida também específica cara vai ser uma honra uma honra gravar conteúdos vídeos específicos para você. Então sem muita em enrolação aqui, bora pra tela do meu notebook que aqui eu vou te mostrar para vocês o passo a passo exatamente como você vai estar fazendo esse processo aqui, totalmente gratuito. Olá pessoal, contei para você que é altamente atualizado 2023, ok? Para quem quer trabalhar, otimizar, melhorar seus arquivos. Então, nesse vídeo aqui, vou ensinar para você como você transformar o teu arquivo PDF em Word, beleza? Para executar e fazer isso aqui, vamos usar umas simples ferramentas que eu utilizo muito tempo em meus negócios, ok? Então, presta atenção que esse vídeo vai te ajudar bastante, vai te otimizar melhor o teu tempo, tá bom? Você vai aqui, ó. Você vai vir aqui nessa aba aqui de cima, tá bom? Aqui na parte de cima você vai digitar aqui Love PDF, tá? Love PDF. Cê tá aqui, ó. Vai dar um Enter. Na primeira opção você vai clicar, ok, ó? E logo PDF, ferramentas online para PDF. Tá? Então você vai clicar aqui nessa primeira opção. Tá? Clica. E tá aqui a ferramenta. Fique tranquilo que eu vou te dar para você o link dessa ferramenta aqui embaixo do vídeo. Aqui para você não tá funcionando, tá? Você vai só clicar e vai executar o processo que eu vou te ensinar aqui, o passo a passo. Beleza? Então vamos procurar aqui, tá? Ó, temos aqui dessas funções, tá bom? Da ferramenta tem várias funções, várias, tá bom? Você pode estar tá utilizando aqui e, e adaptando de acordo com o seu negócio, tá bom? Com, com que você vai executar e vai fazer. Tá bom, então o okay, que vamos ver aqui? Ó, tá aqui ó, a primeira opção aqui, tá? PDF para o Word, tá? Essa vai ser a nossa função, tá? Que nós vamos utilizar para a gente transformar o okay, que o nosso arquivo PDF para o Word, tá bom. Mas você deve estar tá perguntando, cadê o arquivo? Tá? tá aqui o arquivo, ó, tá? Vamos pegar aqui, ó, tá aqui o arquivo que esse aqui vai ser o nosso arquivo, tá bom? Que ele tá em PDF. Eu vou até abrir ele aqui, ó, para você ver, tá vendo? Ó? Ele a gente, não, a gente não consegue, a gente não consegue editar ele, tá bom? E lembrando que esse arquivo aqui é, não importa que ele esteja com imagem que ele esteja com várias páginas várias várias tá o processo é o mesmo tá bom ele vai fazer toda esse essa mudança ele vai fazer toda essa conversão tá bom é, tudo aqui que tiver em PDF vai ser tudo né para o Word tá bom então é bem simples nós vamos só levar que okay, esse arquivo lá para dentro da ferramenta e ele vai converter para a gente em Word tá bom vamos aqui, ó. vamos clicar aqui, vamos fechar isso aqui tá e aqui estamos aqui tá na ferramenta tá bom vamos clicar aqui ó pdf para hoje tá vamos clicar aqui é que já fala aqui ó converter pdf para Word, tá bom então você clica aqui ó em selecionar arquivo tá beleza temos aqui ó o nosso arquivo aqui tá em pdf tá vamos clicar aqui e a mágica vai acontecer tá bom ele tá aqui já já carregou o arquivo tá bom já tá, já tá aqui dentro já o arquivo tá aqui ó as opções aqui embaixo ó, converter para o Word. Vamos clicar e perfeito tá foi feito aqui já a correção temos aqui ó baixar o hoje tá bom vamos clicar em baixar de forma automática ele já baixa aqui para você também tá bom caso que ele demore baixar ok, você clica aqui em baixar tá bom mas ele já baixou para gente aqui ó tá mas caso que você queira tá bom? você pode também optar por baixar aqui ou baixar o word tá bom pode clicar aqui ó e já baixa para você aqui embaixo tá vendo ó? já baixou tá agora vamos abrir aqui o nosso arquivo ó. tá bem aqui o nosso arquivo ó. clicar em abrir ó tá o então, nosso aqui em um word transformado mesmo ó, tá, tá aberto aqui ó tá vendo ó? tudo certinho. eu posso editar isso aqui também agora tá vendo ó certo tá tudo aqui em um word, tá bom eu posso editar isso aqui ó tá? eu posso ó, posso editar posso pagar tá vendo ó certo então tá tudo aqui ó porque eu posso fazer diversas mudanças tá bom só para te dar como um exemplo aqui tá eu posso fazer dessas coisas agora tá então é eu consigo né fazer exatamente o que eu quero agora exatamente em cima do que eu necessito, tá? Então, tá aqui esse que o nosso vídeo de hoje, quanto bem rápido, bem simples, tá bom, bem direto. Ao ponto e detalhe, detalhe: tá bom, nessa ferramenta também você consegue fazer outras também, outras coisas também, tá? Não é só transformar, ok, é o arquivo também em Word, tá bom. Você consegue transformar também, converter, tá? É o Word para PDF, tá? Você pode fazer outras coisas também, edições, inclusive com essa ferramenta, ok. É, também de PDF, de Word, você consegue fazer muitas coisas aqui legais aqui dentro, tá bom? Então é bem legal, é bem interessante essa ferramenta, tá? É, então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, que deixa seu like, seu comentário, compartilhe também, pessoal. Vamos lá, vamos fazer a parada acontecer, vamos fazer esse projeto que virar, ok? Eu conto muito com teu apoio nesse momento para a gente fazer esse processo aqui, tá bom? A gente crescer, ok? otimizar a gente poder escalar, tá bom? Esses meus vídeos aqui no YouTube, tá bom? Eu confio muito em Deus, tá? E depois eu você meus inscritos reais, verdadeiro, que tá aqui para me ajudar, para me apoiar, ok? E tô aqui também para entregar o meu melhor, tá bom? Os meus mil por cento ou mais, tá? Quem me chama aqui no meu direct, sabe, no meu WhatsApp também, inclusive, tá bom? Tem todos os meus links aqui debaixo do vídeo também pra você, também tem, tem as minhas mentorias, tem as minhas consultorias, tá bom? Caso você precise, necessite de uma mentoria individual, de uma mentoria em grupos, tá bom? Tem todos os meus links de contato aqui abaixo do meu vídeo, tá bom? só você clicar aqui e conferir todos os meus links específicos e exclusivos pra você, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo vídeo!